Pra ele eu ficar catarata mesmo. no mundo, vai, você mata todo mundo aí, vai Vai, ah, eu vou ficar ah, aqui, eu vou ter lá o C, colô É se não morrer, não aí, rapaziada, seguinte, vocês podem se inscrever lá, tá? Eu ensino camuflagens ah. dos mapas Ó, ó os caras passando na ponta, ó o cara passando é. do lado aí, Zé. aí ó. Os cara passando, é Olha os caras passando, ó É camuflagem muito bem sucedida, ninguém te vê os caras deitados do lado, Zé. Você... Pode... Os caras olham, olha, cara, olha, olha, cara, olha você lá. Certeza, lá. Certeza. Vocês podem se inscrever lá, que eu ensino isso aqui certinho pra vocês lá, tá? Meu canal vai também descrição ali, Certo? Aí cês... Olha oh, o rei da camuflagem aqui, ó. Olha o rei da camuflagem aqui, ó. Os nicos desesperados procurando aqui, viu? Olha eu vou ensinar pra vocês aqui, eu sou o rei da camuflagem, tá? Vou ensinar pra vocês como é que faz pra se camuflar. E... É o seguinte, rapaziada. O é pra se inscrever lá. Tá na descrição aí. <risos> os caras cara não apontam os caras subindo no carrinho, mas assim. não acho. Olha aí. Vou dar um F4, vou dar uma esquentada. Te vejo no inferno. <risos> É que atualização nem por reza, mano? Mano, vai, vamos, vamos, vamos. vamos cadê, mano? Quem foi que voltou? Tô curioso agora. O site, quem? mano, Mega filmes. Quem foi que voltou, Alisson? Ah, Segredo, Zé. Segredo aí, Zé. Não. O Joe? O, Joe o Ninja, é o Zé. É, é o Ninja aí. Beleza, é um médico aí, Zé. Que sorte. O Dom é muito traumatizado não. com esse negócio, velho. Olha, é o seguinte, se quiser voltar, só sobe. Eu, eu deixo voltar em cima. Dependendo dos pra... locais de instalação da bomba. Início da rodada. Ah, vamos na base ah, do Reserva do reserva. É cada um por sítio. É cada um por sítio. É dois, tá? Nossa, tô lagadaço. Sei lá, que era, eu tô perdido aqui. Aqui é cada um por sítio. O que que tá acontecendo Ai, cara O cara que... tá de esquina Esse cara tá no comando esse cara, ele não respeita o nome aí. Já levei 4 velho, se aí. Já levei 4, se virem, eu ouvi isso aqui ó eu levei quatro aí, ó. Tá bom, sim. Tô entrando aqui, que ó. Que Faz granada aqui, velho. Vai, vai. Faz granada aqui no trator, velho. Tá tudo aqui no trator esses mongol, tudo deitado no trator. Ô, Janei, João, Joe, puxa naí. Os caras campearam no trator, velho. Aí, ó, deixa eu lá. Ah, direct presto, vai ser lá, velho. Pizza na hora. Ô, <risos> <risos> oh, Joe! Faz... <risos> Olha o Jack pizza na hora, pizza na pizza hora, na hora Pizza na hora? Olha é? ah, ah, o Magic voando, Zé Olha o Magic voando lá, velho. Olha o Magic Kit, kit voando aí, ô Atenção, o Magic Kit voando na sala aí, Colômbia Olha oh, o, o Joe fazendo a KD aí, ó Olha uhum. o Snipe de Dois, dois no meu corpo, dois no meu corpo vai, uh. corre vai, vai, vai, agora e desce... corre, corre, corre, corre. corre. corre. Vamos juntos! Rodada! Que bicho é esse de hoje? Caramba! Dependendo dos locais a de instalação da bomba. Puta Início a da rodada. Mano, que óbvio bosta é esse? Não tá ah, os caras falam ovo e pra gente entrar ovo e na regra. Opa! Errado. É, veio? Não, não, não. Ô, Dri, já fez a granada? Tira um print meu aqui, Dom. Boa. Oh. Mais um brinde, Vai. Mais um quarto. Tá tá, tá. Peguei tá mais um noite um aqui, velho. Tá, ah, <risos> tá do lado não, dela, não dela. mano. Tá, Eu tô tá calmo, bem. viado. É, tá todo do <risos> A, agora Tira foi. um print é, meu é. aí, gente. Desceu daí, teve a peixe, peixe, peixe. Cadê esse tá aí? Cadê? Ó, oh. <risos> o cara na bicicleta aqui, véi. Pronto. Olha <risos> o Colombo na bike ali, dando rolê ah, o de bugue. bike ali. Esse aí deu um time Vai, então, calma com combo. então. Tem médico aí, Colombo. Na sua direita Beleza. pra trás. Nossa, o inimigo escada, eliminou nossa equipe. Eu vou em campo polar. Descendo dos locais vai, de instalação vai. da bomba. Ganhar? Início da rodada. Ah, caiu já. 5x7, velho. Não, não é fala mais. Não fala mais. Carro, vou sniper véio. Eu vou sniper de cara, viu? Vi, beleza, Joe! Beleza. Equipe inimiga eliminada. Missão cumprida. Eu de fato vou ficar negativo. Véio. Defendo os locais ah, de, de instalação ver. da bomba. Joe joga <risos> demais, demais, demais Início da rodada. de <risos> o Johnzinho. Um Ai, ah, ah, é, é, cara, da cara eu, mano. O cara da cara eu, tá de sacanagem, não, é, é. Tá, não, tá cara crayô, fi. Eu não tomei por hit, não. eu vi a granada explodindo. A granada explodiu na minha boca que eu caí, velho. Hum. da puta, hum. Cara de cara que vem tá cima da casinha, porra, Esse é um Eu tô sem life. Ah, eu tava sem life. tomando no cu. O time todo joga, menos eu. mano. Tá aqui no meu corpo, colombo. Bomba né? bom, bom, tá aqui. Na base, velho. Na sucessiva. base. <risos> <risos> você tem lembrado que você voou, colombo. Você voou aqui no telhado, velho. Descendo véio. os locais de é? Pronto, tá bom. Voou, você vai ver no vídeo lá, depois. Você tá gravando? Tô. Eu tô gravando aqui então, só tá rapaziada. Aí, Quem fala sou eu mesmo, colombiano e tal. Cadê? Os caras vão fazer cry war não. Pode Bande se inscrever. De né? Certo? É... Colombiano, God. Bom, tá aí. Tem umas... Tem, umas... Tem umas Como é que é? Eu é, é o link perto. vai estar tá na descrição aí. É o seguinte. Cadê? Eu vou usar Da resto, Tá aí, daí, tá aí do lado, do tá lado. Tá aqui, nada. mano. Esse cara, velho. Eu vou voltar ele, mano. Rodada oh, bem sucedida. Oh, oh, ter a acatando aí. Não, cara, é sério. Eu chamo ele pra esse chama, mano. Local eu só tô... instalação tô da que, que, que é esse que, que Início da rodada. <risos> então, rapaziada, pode se inscrever no meu canal lá, certo? Vai estar tá aí na, na descrição do vídeo aí. Ai cara. Ai carai eu e, eu ca eu. Que aí, eu, Dá um lifezinho, eu. Eu. dá um lifezinho precisa aqui. Que que eu jogo joguei... Precisa de é, um vou dar uma pra vocês agora, rapaziada. A granada perfeita aí, mano. 1, um, Agora vai. Nossa, tome, Tá todo tá mundo. o cara atirando, Você viu o cara atirando aí, Colo? Fui eu que tá aqui outra flecha. Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Ah, Deus. Fui eu que tá aqui Vamos outra flecha. Daí. instalação da, bomba. Ai, meu... rapaziada, da rodada. Você pode se inscrever lá no meu canal, certo? <risos> é. Colombiano God com zero lá. Se colocar lá já. Tá? Eu jogo de fuzileiro, certo rapaziada? É.. <risos> Tô tentando dar um esmalte ah, pra vocês tá. aqui, mas tá difícil. Tem um médico aqui. Beleza, o É, rapaziada, ó. esmaga de peito agora. Esmaga de peito. Olha o flash, olha o flash, olha o pai. Tô jogando no corpo, fácil. Ó, oh, tem na 2 ó. Aaaaaah! Rapaziada, tem um médico no carinho. Capa de plantou. Não, pode eu não eu estou. Eu estou. Ah, eu não, tá na base eu o dinheiro um aqui, velho. Um né? espero... ah, a gente eu tá não. na base aí, Joe. Aí, Joe. A gente tá aí, na, na, nesse quartinho aí, ó. Equipe inimiga eliminada. Tá missão de Espera eu morrer tá um agora? Tá lá matar três um cara, Descendo os locais de instalação da bomba, eu vou estar postando mais vídeo aí. Início da rodada. Eu não posso muito vídeo porque a minha internet é um pouco ruim. Não vai de rato de... Ajuda Aí é, rapaziada, desmaga pra vocês rapaziada, escondeu ah. tá escondeu tá, <risos> tá, tá na base lá tá? Equipe inimiga eliminada, Ai, Missão cumprida. Descendo, tu. Oh, esse cara Toma, tá invocado lá no lá time lá, velho. Início da rodada! Mano, eu vou postar CFT, velho, quero é. saber. Eu também vou, CW <risos> da zoeira 3 aqui, ó. Ó, <risos> oh, tem nem no buraco livre, acabou de passar Mano. pelo buraco oh, ali. Ah. Ó, cara, ele puxou o cara é pelou. Puxou a ah. AK? Mano, tem uma play mor, velho. Não acredito, não. O cara tá sem vida, velho. Deixa eu, eu recuperar meu, jogo. Jogo. Eu para eu meu vizinho cabelo, mano. Preste Pode entrar na ida, na Katana? Tá dando, tem Katana que não, Fidzinho. O, de... o cara não ficou cego, mano. Como assim? Dependo os locais de instalação da bomba. Você pode se inscrever lá no canal. Início da rodada. Só pra nos vídeos lá, pra quem é brasileiro aí do bom tempo. Vou dar umas dicas aí. É o novo Drake do colombiano, Você vai lá pra jogar bem. Tá, tá, O novo Drake. É, Ele rapaz, é, rapaz. é filho do Dri. Lá? É filho do Dri. conforme o tempo, eu vou tá... estar mostrando um videozinho pra vocês aí. Porra, eu tô ferido! Eu tô... Ai, eu o tá X-Magic ó, é. dá rez aqui, mano. Né? Fui... Dá um rezinho aqui, ó, né? o Joe. É Joe. Beleza. Joe Beleza, então Obrigado, viu, Dom? Obrigado, viu, Dom? Ah, Valeu, Dom. Amor. Ah, obrigado, Dom. Valeu. Rapaziada, aí você se inscreve lá. Mano, como é. assim, Jô? Deixa você morrer bom. também, Dom. Bem feito aí. ó. Não acredito, velho, eu dei bom e o cara. Ah, isso. Bala me aqui, o meu viado. Então, rapaziada, você se inscreve lá. aí Então, assim, e aí? Jô, tá sem... Lida, Cadê? Ô, assim? oh, deixa eu te dar a bala aqui, que você é parceiro, você certo? Beleza. Aí, beleza. Ah, eu... Não, o Joe Tá no Rio, ah, ia puxar a o tempo, não Rodada <risos> bem sucedida. Oh, é é então. Não, o não, Zé. É, é, é, é, é, é, é, é, é, é o, o, o Colombiano. Início da live. Olha o Rio, Ó o E aquela camuflagem no Rio, Zé? E aquela camuflagem não, é no é uma, rio? Não é ensina pros cara não, ensina pros cara não Ensinar não, okay. ensinar não, véio. aquela camuflagem Rapaz, no eu rio Rapaziada, vou tentar encaixar um esmaga pra vocês aqui Tá um pouco difícil Ai, tá nega que, vem que vem casa dele. abaixo aqui, é. Zé não, não. Ih, faliu Dá um rézinho, dá um não. dá um não. Não não. Dá um choquinho, não. Tá tranquilo a mobilização é? do do o inimigo eliminou, o nosso <risos> vai do meio, mano. Eu quero andar. Então, Prepara a bomba é, no local de instalação é... dos inimigos. Início é... da rodada. A gente vai ter que escolher um bomba e atacar. Bomba adquirida. A gente já jogou tá Cara, é, jo. jo. ah, ferrou muito pra atacar, tipo demais. Aí, Joe. Você, você lá. Não, vai, vai ter um monte inimigo campeirando, velho. Que Pode me ressar, porque tá lá no ônibus, lá de campo também, pixel lindo do cara, velho. Eu dei hit aqui, velho. Eu não sei onde é que o cara tá. Ó, tinha um ali no campo. Uh. Esse Joe não tem medo, gente. esse aí ele é Eu muito tô lindo, tá bom. Tô cara da mágica. Olha só ele. Ah, o Sniper pegou na costinha aqui, mano. Na covardia aqui, ó. Tá um no buraco, cara, o Sniper. Fizou uma graça. Fizou uma graça. Até aqui, ó. Opa, aí, aí, aí. aí. Eu... Oh, oh, sim, ó, sim, aqui, sim, me tela aqui para os caras se Aí, ó, ó, aí, ó. Vai, vai lá. Ó como, assim, vai, ó como vai, ó como eu, vai, eu ó como, ó. Oh, agora, desculpa, ó, como ah, vai o Colongo, ó. Ô, agora aí, desculpa. Olha como vai o Colongo. Puxa dois ó. O da sua irmã, Braga. Ó, a camuflagem. Camufla a camuflagem do menino, ó como vai a camuflagem dele, ó. essa. A camuflagem do ah, não. A catarata tá de no de mundo inteiro. Olha você aí. Ah, não tem como, não me matei, Eu vou me matar, é, Zé. Vou ruxar. Manda. Eu vou ruxar no seu. Sério, é, é sério, é sério. sério. Se mata e é. deixa o colombo aqui, Zé, você vai ver. Aí você se inscreve, não é? A catarata no mundo, como é que tá? Não, é sério, se mata aí, deixa ele fazer o um negócio pra você ver, velho. Como é que tá catarata no vai. mundo, vai, você mata todo mundo aí, vai. Vai, ah, eu vou ficar. Aí, aqui, eu vou, vou você lá vou telar você, Colômbia. Você tá... Nós vamos falar agora sobre catarata. Não morreu? É rapaziada, seguinte, vocês podem se inscrever lá, tá? Eu ensino camuflagens dos mapas. Ó, isso, os caras cara passando a ponte. Ó o cara passando do lado, hein, Zé? É aí, ó. Aí, os cara passando, é olha os caras passando, olha. É camuflagem muito bem sucedida, ninguém te vê. Anos os cara Anos, caras leitados do lado, Zé. Pode, os caras olham, olha cara lá. Vocês podem pode se inscrever lá, que eu ensino isso aqui tudo certinho pra vocês lá, tá? Meu canal vai estar na descrição aí, você Certo? Olha oh, me... o rei da camuflagem que que vem, aqui, ó. Olha o rei, rei da camuflagem aqui, ó. Olha os negros desesperados procurando, quer ver? Olha ah lá. É, eu vou ah ensinar pra vocês aqui, eu sou o rei da camuflagem, tá? Vou <risos> ensinar pra vocês como é que faz pra se camuflar. E. É o seguinte, rapaziada. O que tá é passando? só se inscrever lá. Tá na descrição aí. <risos> <risos> os caras babam os caras subindo no carrinho, mas não acho, olha. Vou dar um F4, vou dar uma esquentada. Te no inferno. Vou dar uma esquentada, vou dar um F4. Ó, <risos> oh, tá vindo. Ó o bicho ah, vindo. Achou, ele tá achou, e eliminou achou. Nossa equipe. O cara quebrou a camuflagem, porque eu dei um F4, rapaziada. Mas sim. Isso, que não é esse aí. Início da rodada. Os caras não acham, velho. Não é a primeira vez, velho. <risos> <risos> Lá no... Não, não, não, não. Cuidado, cuidado. Tem casa abaixo. Ah, véi, legal. Nossa, cadê o Braga? O Joe, a bola? Consegui, Braga. Braga. Já, segue, aí, Braga. O Colombia, depois fica um bomba não, de que você comprou uma partida, meu morado. irmão, ele falou que a Youtube é feia e gorda. Ah, não tô com. É Leonardo, ele chama Leonardo, eu falei assim Leonardo, deixa falar com o colombiano aqui, vem falar com o colombiano aqui Eu tô dando uma de médico aqui, velho, vou puxar ah, médico aqui porque eu sou ah, bichão de médico aqui, ó O de tá é se camuflando também, Zé lá, olha o de outro um camuflando lá, velho Olha o de outro um camuflando aí, Olha o um camuflando aí, Zé Leonardo, tá na escuta, Leonardo Não, peraí que eu vou chamar ele, peraí Já volto então, peraí o eu pegando espírito aí, véi? o eu pegando espírito aí, mano? Rapaziada, olha os caras pegando espírito aí, aí, véi. Que achou? Rodada <risos> perdida. O inimigo eliminou nossa equipe. Olha os caras dando F4 aí, véi. Olha lá os é caras dando F4. Início da rodada. Ai, véi, putaria, véi. Bomba adquirida. Porcaria, não é nem spy. <risos> o 4 da Roma incendiado. Mano, nem sabe o que nós tá fazendo. Ó o medicão, Zé, ó é o um medicão, mano. Ó o medicão aqui, velho. Tá tudo aqui. Ó o medicão tomando pra Beppe aqui, ó. Ó o medicão morrendo <risos> aqui, velho. Falei isso aqui, tá aqui, dom. Uma, tá, aí, lá, dom. É tá aí, Dom, olha o medicão a mina aí, a mina, eu e essa é a última, ela é Joe Me ajuda! Três caixas, três caixas, Joe O menino é pra morte, aí, ó Mudou você as cobras, aí fazer. Colombiano, Colombiano, tá na escuta? Tô na escuta aqui, pode falar Vou colocar ele aqui, peraí que eu vou colocar ele aqui Ô Leonardo, aqui. Não, negócio é o seguinte Vem cá, vem cá, Vamos falar. Rio aí, Rio, Rio Nossa equipe <risos> foi eliminada Perdemos a, a rodada Peraí, wow. então rapaziada a bomba. Leonardo, escuta, Leonardo. Alô, vou Leonardo. Falar, Início da rodada. Falar, falar. Ô, Leonardo, de boa. Não acredito que você chamou a minha namorada Vi Moraes de gorda e feia. Não tô acreditando nisso. Que você pode ser homossexual ou. Não, velho. Não homossexual, não, Olha o Braga falando em outra pessoa. Golfista, cara. não. Não, não, velho. Eles são Aí pode ficar tranquilo. Né? Eu tava. você Ô gorda, ele não o vai gordura, oh, moleque chato do caralho, eu não sou um sexual, não posso ficar de boa, velho. Tá pode né? Opa, eu fuzil aqui, ó. Ó o Correu, Zé. Correu, fuzil. Com certeza. Rodada bem Eu sou chave. Eu sou chave. Não, não é namorada é na <risos> é de, na dele? Início da coisa então, mais querida. Ô, me é A cara. foto aí, Zé. A foto aí, ó. Não acredito nisso, não. Eu tenho aqui tudo no Facebook aqui, certo, Brás? Vou te mandar o link. Ah, esse Snide abrindo o Pix aqui, mano. Ela provou a no Instagram. Ah, você perdeu o Snide ah, é abrindo eu Pix aqui, Colômbia Sério? Muito sério, Zé. Abrindo pixel um muito bem aqui, ó. Vamos bater fubada. Que isso, mano? Bomba reserva, vamos bater um O faleceu Vamos criar um fake, vamos mandar direct pra ela no Instagram. Vamos, hein? Vamos, vamos, vamos. Olha a colomba no camarote aqui, Zé. Colomba no camarote, ninguém vai achar no camarote aqui, não, velho. Hum. Não, consigo colomba, vai dar ruim isso aí, colomba, vai dar ruim. a colomba no camarote, velho. <risos> Os caras de baixo, olha... F4 <risos> <risos> Então rapaziada, sou o rei da capa O inimigo tá eliminou nossa equipe O cara de que eu tava em cima ele Letade de embute, certeza Letade <risos> <bom. risos> tá de embute <risos> Início Cada da rodada Bomba de aqui. É Zé, entra aí mano e é não, tudo. Então eu vou dar aula com moleque. Pera aí, peraí tá? Deixa eu só me arrumar aqui. Você treinar hoje ou não, Cimo? Não. não. Vamos bater do lado. Ah. Essa aqui, mano, o desespero do cara. Essa aqui, Joe. Vamos bater é, é óbvio. Oh, <risos> mano, eu parei do lado do cara. mano. Vamos de faculdade, ficou desesperado aqui, mano. Tô louco. Calma já vou te rezar, Joe. Eu de aqui, não, então resta aí o Joe, resta aí eu lá no caminhão Joe, olha o seu fuzi lá no caminhão, pode ir lá. O se seu fuzi. Ah Joe, você está querendo se camuflar, não acredito não Joe, você está querendo se camuflar. Eu e vou vai. usar do Knight aqui, velho. Ah. Ah, morri aqui, não é nem deu pra do Knight, não, velho. Não deu pra usar do Knight aqui, não, velho. É Highlight, é Highlight do Joe, olha o Joe, ele tá por cima. Perdemos a rodada. O inimigo eliminou. Aí, velho, aí, velho. os caras chamando de hack na cara dura, velho. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Início da rodada mais Aqui. Você os caras falando, isso? Hacka chega a chorar de orgulho de vocês. Que a de hack na cara dura aí, Colombia. Na cara de lado, tá, agolou. Eu dei uma hora e Beleza, deixa eu ver aqui pra você. Nossa, Adriano, eu assustei aqui, Adriano. Mano, na moral, velho. Agora a camuflagem ah, aqui é perfeita, ó. Ah, o sniper já tinha me visto, que é o de cálico, lá no caminhão, velho. Dá um res aqui. Cadê? Lança o res aqui. Ah, o Joe, meu. Lança o res aqui, não. No mata é aqui, é camuflado aqui ó. Já chega já, é, já Não, cara, eu não o cara Deixa do lá na. lá na Sai, Que Ô, ô, que é, o X1, não, tio. É? Manda choque, mô. Mata disso, o desfibrilador aí, Zé. Cadê? O, lado, o cadê? Ah, Deus, beleza, rapaziada. De, Desfibre. Desarmou, tá desarmando. A bomba foi desarmada. O cara só arrumou laser. <risos> Prepare a bomba. É, é, Todo é, é, mundo é, é, esqueceu é, a bomba aí, é, véi. Início da rodada: <risos> Bomba adquirida. Ai, véi. Ihhhh. Olha o rosto da taruga, olha o rosto da taruga, véi. Rapaziada, a gente que dar um esmada aqui, ó. Vem carregar a Sig Sauer, aí você pega e já entra no céu, assim. Rolandão. Hum, ó, gente, o Ah, beleza, Tô Beleza, 0 e... 3 <risos> aqui, ó. Ô, oh, louco, velho, olha o tá transportando aqui, mano. Tá teletransportando. Mas, vocês, como é não. que aqui? Ô, Dom, dá não. aquele rézinho aqui, Dom. Tá só eu aqui, Dom. Vem, vem, vem, Onde você é choque aqui, Dom? Choquinho? O que é essa? Padre? Foi louco, Dom, seu viado. Ah, morri pra isso. Deita, deita, e interessa, e interessa. Alguém me ajuda! Ah, tá querendo me aparecer. Tá vendo? Tá vendo? não vai morrer. Tá querendo aparecer. Ah, vai morreu, viu? Não lançou o res, beleza. Lança o res, Dom. Beleza, Dom. Beleza, eu preciso lançar Legal, o res, Dom. Início da rodada. uma adquirida. Obrigado, viu, Dom. Só tá que eu queria só botar um papelão. Não, não, você não lançou <risos> o rei não, <risos> não, não é né? Não, mostrou mostro porra nenhuma, irmão. Vou mostrar um pouquinho aqui do, do meu trabalho pra vocês, sabe? Ó, oh, 0 barra 4 aqui, ó. O moleque tá gravado. Isso, canto, no... canto aqui. Bem melhor, Bom, valeu. Meu Deus, cresceu do médico! Que só me dá um tempo. Peso, uh. smoke. Pra, pra que smoke, mano? Hum, cai... tá no feno, tá no feno. Tá ah, Matheus, você é lixo, véi. Não, não. Ar... Tem pra casa. Porra, tá lá, tá lá, tá lá. Mal Ah, não. Vão perder pra isso mesmo. Ah, esquecer, né? Perder. É Alô! <risos> Perdemos a rodada, o inimigo desarmou a bomba. <risos> Ai, véi. <risos> olha o Dom tão desumilde aí, Zé. Olha o Dom tão desumilde, oh, mano. Deve sim, deve sim, deve ah, sim. sim olha Zé. Não, olha o Dom aí, Zé. Chama quando lá tiver um aos caras dando desculpa aí, Colômbia. Boa noite Boa noite, boa noite. <risos> Ai, Calma, quando tiver alguém pra jogar, chamou nós nem ninguém. <risos> Tem 4x17 16x18. Oh, os caras zoando é aí. Eu zoando você, assim, Dom. Vou comer, vou comer aqui. A parte foi muito engraçada. A do. A, da a, da flagem, a A da tua camuflagem. É, da ovelha. Da ovelha. Engraçado aquele vídeo. O maconha eu... é que o Dom tá fumando aí. Ó. O Rodão, o colombiano, o Simo, o Grillo, o Joe, o Nightshot. O Galaxy Obraga, Obraga. User kicked from the channel. User in your channel timed out. <risos> Cara expulso aí, velho, sacanagem.